vídeo de criatura metade rato metade macaco viraliza nas redes sociais figura assustadora deitar ao lado de meninos na cama menina entra em desespero após ser trancada no quarto por um fantasma homem encontra a mulher segurando a própria cabeça no meio do mato crocodilo faz algo terrível com o pescador na Amazônia o maior colapso de geleiras de tirar o fôlego já registrado na história da humanidade e muito mais mas antes já vai deixando o like para o YouTube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 Tinha tudo para ser um momento de descontração, mas não tinha como ser pior. Olha só o que apareceu deitado ao lado da dupla. Sim, uma figura cabulosa toda pálida e com uma burca negra um grupo de amigos se aventuraram em uma floresta em nevada após avistarem a queda de um objeto radiante na localidade Guys. O que é isso? Nós vimos o Smith literalmente crashando. Jump out, jump out. Uou! Oh meu Deus! Eles foram sem medo por volta das 2 da madrugada em busca do equipamento. Mas o que eles descobrirão irá te surpreender. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O What tipo kind of de noise é oh. has fleshly been snapped. luz, a luz, Neste momento, eles avistaram algumas luzes em movimento no fundo da floresta. Oh, Mesmo com muito medo, decidiram se aproximar. Parece que as luzes estão movendo, gostos. Parece que as luzes estão movendo right em frente de nós. E lá? I'm gonna kill all Nesta hora que eles viram uma criatura humanoide com enormes olhos negros e arregalados movendo as lanternas. O medo foi tanto que eles correram para bem longe e decidiram nunca mais retornar àquela floresta. Mas, na sua opinião, o que seria esta estranha criatura? Seria de fato um alienígena? A luz que foi vista caindo do céu seria a sua nave espacial? Se segue, vemos um momento assustador em que uma menina de 6 anos vivenciou um verdadeiro pesadelo em seu quarto. Sim, a porta se trancou sozinha. a situação a luz não desligou a luz ficava piscando agora imagine a sensação de estar trancado em seu quarto em que a luz não para de piscar e logo ao lado o espírito da morte se aproximando para levar aquela pobre inocente alma talvez por meio de um infarto De um pedaço inteiro do distrito de Manhattan, em Nova York, entrando em colapso, com seus prédios desabando como fileiras de dominó. Esta é uma comparação que serve para dar uma referência humana ao devastador rompimento de blocos do Glax e Lusit, no oeste da Groenlândia, que durou 75 minutos. Ok, vai. Yeah. And that V all four are running, right? Yeah. Look at that. essa se a maior partição de gelo já registrada na história. As imagens foram gravadas pelo documentarista do projeto de pesquisa extrema do gelo Balog, e as cenas estão no filme Cash Ice do fotógrafo James Balog. We're just observers. Prestem bastante atenção nessas imagens, aqui vemos um homem em estado de desespero e o motivo irá te surpreender. está sendo perseguido por um maníaco munido de uma serra elétrica. Para escapar, ele assumiu o lugar de um manequim que estava sob a cama. Repare que o assassino passa muito perto dele com a serra ligada, mas por sorte ele não percebeu. Com isso o jovem pôde escapar de um fim doloroso. O que vemos neste vídeo que parece uma atração bizarra da Deep Web não são bonecos. São de fato seres humanos realizando acrobacias sobre uma enorme vara negra. Como você se sentiria em situação semelhante? Debaixo do barco transparente deste homem, um enorme crocodilo. Neste momento só resta rezar para que o crocodilo tenha misericórdia e não vire o barco e posteriormente não o devore. Força ele tem! Eu te convido a explicar nos comentários o seguinte vídeo. السموات وما في الارض من بالذي يشوف عنده ولا؟ alguma coisa moveu aquela cama com brutalidade, repare que naquele quarto não há ninguém além do homem que está filmando, é impossível fazer tais movimentos apenas por meio de linhas de pesca, seria isso uma legitimatividade paranormal? Mais adiante, depois dele ter saído do quarto, a porta também se moveu sozinha, lembrando que acabamos de ver que não havia ninguém lá dentro, certamente um terrível gás bastante furioso em ação. No nosso próximo vídeo registrado na Indonésia, vemos um homem andando por uma rua obscura em uma zona rural. <risos> Foi quando de repente ele se deparou com uma pessoa com roupa de médico segurando algo indevido em suas mãos. Sim, a sua própria cabeça. Como alguém estaria vagando pelo mato com sua própria cabeça nas mãos? No vídeo a seguir vemos um acrobata chinês realizando uma das travessias mais perigosas da história. A mais de um quilômetro de altura, ele atravessou de um balão para o outro sob uma corda. Em vários momentos, ele derrapou e quase que teve uma queda fatal. 考战的过程<笑> Este vídeo viralizou nas redes sociais nesses últimos dias, nas imagens vemos uma horrenda criatura se alimentando de restos de comida, sim, é um animal real que parece ser algum tipo de híbrido de rato com macaco ou até mesmo com seres humanos, fruto de um experimento científico, o que você faria se visse uma criatura dessas de pé comendo os restinhos de comida na sua pia? 他